Pegador Barista, amanhã. É o... A mãe altruísta truísta, já, já sabe que, que não pode viver sem. Tudo é, tudo é melhor com um antidepressivo. antidepressivo. Isso, mas você, você também precisa, precisa e você, você sabe, sabe disso. disso, o clube te aceitou, sem, sem taxas, sem nada, nem teve audição, audição. já, já está, está contratada, comida diferente, é diferente, você vai me dizer, mas sem se medicar, não, não sabe mais viver. viver. Vai, eu vou fazer a padeira de novo. Uhum. Desempregada, uma eu ia me matar ah, yeah. Meu marido morreu, fiquei sem banho e até crente eu quis virar E com, com o remédio, remédio eu me recuperei, recuperei. Até cães, cães, cães, cães maltratados salvei cães. Por que, que eu sou assim? assim não, não há como, como responder, responder. A, a seleção, seleção natural, natural é a culpada. culpada Verdade? É você Ah, porque devo ser triste a solução já existe eu... A <risos> minha ereção não dura nada É só na música <risos> É só na música Vamos ajustar a dose Eu já tentei isso, não funcionou Já tentou mudar o remédio? Já, mas com o novo engordei. Ah, mas eu também engordei. Com o tempo isso vai melhorar. Legal, valeu! Tudo, Tudo é melhor, melhor com um o antidepressivo, antidepressivo que, que isso todo mundo não precisa. precisa. Não requer estômago. Não requer o um estômago vazio. Tadadam. Tadadam. Tadadam. Tadadam. Tadadam. Tantan, tantan, tantan, tantan, tantan, tantan. Tudo, Tudo é melhor tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan não sei que, Toto, não com que no passado ninguém tan tan tan se, medicar. se medicar. Uh, uh. Queimar bruxas e as cruzadas Acho espetacular Amamos, Amamos antidepressivos, antidepressivos É o que, é que nós que temos, temos em comum agora, agora.